É nesse hotel aqui que ficam as celebridades, né? os artistas quando vêm visitar a Disney What's up learners? How are you? Eu sou Júnior Silveira, seu professor de inglês aqui no YouTube e hoje eu vou tomar café da manhã com os personagens da Disney. Personagens em inglês nós dizemos character, character. E eu estou aqui no Beach Club, que é um dos hotéis da Disney. Olha só que hotel bonito que vocês estão vendo aí, ó. E é aqui que a gente vai tomar café da manhã com alguns characters. vai estar aqui que é o pateta <risos> e o donuts também quatro donuts bonito muito bom, mas olha só que a gente encontra ali ó, um favelê. Alguém colocou ali um varal na na sacada, colocando umas roupas ali ó. Meu Deus do céu. E ali tem um sign, uma placa que diz: No swimming. No swimming, ou seja, não pode nadar. Não nade. E areia? Olha lá, sand, sand. É bem branquinha, olha que bonitinha. E tem algumas chairs ali, né, algumas cadeiras. Tô vendo? E ali um fish, olha que fish legal, ó. <risos> bacana, né? E aquela cerca ali, ó, tá vendo a cerca em torno desse lago? Então, a história dessa cerca é o seguinte. Vocês se lembram daquele acidente que aconteceu com o menino do crocodilo, né? Que foi, infelizmente foi morto, né, pelo crocodilo. Então, depois disso, eles colocaram cercas ao redor de todas as prainhas, né, dos hotéis Pra evitar possíveis outros futuros acidentes, infelizmente, né Porque isso prejudicou um pouquinho a paisagem, né E agora eu tô andando e olha o que eu encontro aqui, ó <risos> O cara desenhou um Mickey no chão, olha que legal Ele fez um Mickey no chão com água E ele tá fazendo mais ali, ó é um artista mesmo, olha. Que legal. O que, que ele está desenhando? Vamos ver. Okay. Yeah, vamos lá. para Chris. Yeah. yeah Chris, good job. <laughs> Todo mundo pronto para pegar o Monorail? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto para Let's stand clear of the doors? Olha o Monorail ali, ó. O sistema de transporte da Disney. Um trenzinho, né? Será que dá tempo ainda a gente pegar? O cara tá ali na porta, ó. Esperando. Vamos lá? É nesse hotel aqui que ficam as celebridades, né? Os artistas, quando vêm visitar a Disney. Johnny Depp já ficou aqui. Quem mais já ficou aqui? Eu tô ficando aqui. <risos> Junior do Kaká com uma luva. Justin Timberlake. Michael Jackson, talvez. Não. Olha que lugar lindo. Meu Deus. Que lugar maravilhoso! Aí a gente começa a entender porque muitas pessoas voltam pra Disney várias e várias vezes. Porque o que tem aqui não é só o parque. Não, não tem, a Disney não tem só o parque. Tem muita coisa pra você ver, pra você curtir. Como os hotéis, os parques aquáticos, a toda a propriedade de Disney tem muita coisa para você fazer. Cada viagem é uma viagem diferente. Cada viagem você faz coisas diferentes. Pode cortar cabelo. Cortar cabelo. Você pode até cortar cabelo aqui na Disney. Olha lá, as cadeirinhas. Aqui é um salão. Do jeito que brasileiro gosta.com.br. Acesse lá. Eu tenho certeza que essa loja vai cair como uma luva para você. Aqui a gente tem a prainha. Onde infelizmente aquele menino perdeu a vida, né? Aquele acidente com o alligator, vocês devem se lembrar. E agora tem essa plaquinha aqui, né? Aliás, essa proteção aqui na prainha que fizeram. Não ficou tão bonita quanto era antes, mas. Bom, eles tiveram que fazer isso, né? E colocar nessa, nessa grade de proteção aqui. E até uma plaquinha avisando sobre o perigo, né? The alligators and snakes in area Stay away from the water, do not feed the wildlife é Para você treinar o seu inglês Procura aí traduzir isso Essa plaquinha aqui, deixa aqui para mim nos comentários O que vocês entenderam Olha a piscina desse lugar, meu Sem miséria nenhuma Parece o Chaves Lá no hotel de Acapulco